Meu nome é Danilo Jesus Santos, eu moro em São Vicente e atualmente eu sou empresário franqueado com TED. Bom, empreender, sem dúvida nenhuma, vem dentro de mim desde muito pequeno. É, acredito que o empreendedorismo já nasce com, com a pessoa em si. Né? Desde o momento que você se sente aprisionado em um determinado local ou até mesmo quando você está empregado e você sente aquela necessidade de ter algo próprio, né, de estar fazendo algo diferente, fazer algo diferente na vida das pessoas, sem dúvida nenhuma, é uma grande motivação que te dá para poder empreender. Eu teria diversas razões né, para poder falar por qual motivo eu escolhi a Contele, mas eu acredito que as principais são escalabilidade do produto, né, dos produtos em si, o alcance em si do produto, é um produto onde você consegue trabalhar com o Brasil inteiro, né? é, através de um computador. Todo o treinamento com relação à abordagem dos clientes, entender um pouco melhor sobre a empresa, sobre os próprios clientes, né? tudo isso foi abordado antes mesmo do início da franquia. Tá? E durante a franquia, sem dúvida nenhuma, o suporte é completo. Desde o momento aonde você é, tem ali a necessidade de acordar, né? porém não tem um compromisso, o seu compromisso é com você mesmo, né? isso cria aí uma disciplina enorme. Sendo assim, te torna uma pessoa melhor, é, sem dúvida nenhuma te dá é, mais disposição aí no dia a dia. E sem dúvida nenhuma, é, você está ali fazendo algo por você. Né? Então, não acredito que teria uma motivação maior né, para trabalhar em home office. Ele varia muito de pessoa para pessoa tá como é um trabalho que depende do seu esforço da sua dedicação né ali da sua atenção eu consegui sim tá o retorno antes dos oito meses tá o empreendedorismo ele gera muito medo na pessoa com relação à instabilidade ou até mesmo incertezas tá porém o empreendedorismo ele é magnífico ele depende sempre de você Tá? Se você está focado, se você tem certeza, tá? se você é, tem foco, é, arrisque, tá? é, tendo em vista que a Contele é uma empresa que já está há diversos anos no mercado, com produtos já é, extremamente testados né, com relação aos clientes, é, é uma empresa extremamente confiável. Tá? É, então, sem dúvida nenhuma, o medo ele não pode deixar de te impedir de empreender na Contele.